Então, amigos do Canal do Bem, nós estamos aqui ao lado agora de Paulo Figueiredo, dispensa apresentações, né? grande ator, né? ator da extinta Rede Tupi, né? muitos filmes, muitos personagens marcantes, agora diretor né? já há algum tempo e se embrenhando, se embrenhando pela arte espírita, fazendo um filme né? voltado para uma mensagem de elevação, de reflexão, uma obra de André Luiz, psicografada por Chico Xavier e a vida continua. Como foi primeiro, Paulo? Você é o roteirista e o diretor, né? Antes de obviamente dirigir, você começou a escrever, começou a pensar no texto, né? Na coletiva você falou que passou por seis versões, 11, até, 11 versões? Nossa, senhora, eu parei nos seis. Então você chegou né, a escrever, parar, refazer, ler, reler, até chegar num produto final que hoje né, está chegando aos cinemas, dia 14 de setembro. É, fala para nós, como foi esse processo de criação do texto, do roteiro? Então, no começo dos anos 1970, eu tinha um projeto de fazer uma peça de teatro baseada no livro. Eu cheguei a começar a escrever, fiz um, uma parte do, do um texto da peça, mas uh, o projeto ficou inviável e não, não aconteceu nada. Enfim, aí ele foi para o lugar comum dos textos enjeitados, que é a gaveta. <risos> foi para a gaveta. arquivo morto. Exatamente. Aí, recentemente, em 2004, eu conheci o Luciano Vieira de Mello, que é um documentarista é um pesquisador de, da doutrina espírita, é uma das, pessoas, uma das pessoas que mais conhece o assunto no Brasil. E então, dali nasceu essa amizade, eu, eu propus a ele. Falei, olha, eu tenho uma, uma ideia antiga de fazer do livro e a vida continua, uma peça teatral, em princípio, mas aí não deu certo. Não, será que a gente não poderia fazer um filme? se iluminou né? Falei, ah, eu acho que sim, vamos pensar melhor nisso tá? começamos a conversar e tal para resumir a, a, a ópera a gente se animou com a ideia e eu comecei a trabalhar no roteiro com, esse, com essa nova injeção de entusiasmo dizer, até comecei a pensar o cinema provavelmente vai ser favorável é, em relação ao teatro porque o teatro iria exigir uma uma montagem, uma, uma, é uma outra forma, é né? uma outra mídia, um, um, não dá nem para comparar. Eu acho que o cinema pode atingir também mais, porque o cinema viaja, o cinema vai aos lugares, e o teatro exige que o espectador venha, isso pode até trazer menos pessoas. E o que me interessava era divulgar a ideia. comecei a trabalhar na altura de 2005, Fiz um primeiro esboço no um roteiro cinematográfico, e aí veio aquele processo de depuração. Ah, você tem que escrever, deixa ele dormir um pouquinho, espera alguns dias, ele lê. Aí você acha milhões de defeitos. Você fala, nossa, mas eu escrevi isso? Que horror! Pelo visto você é perfeccionista, né, Paulo? Você tem que procurar chegar o melhor possível. Né? Perfeição não existe, mas vamos lá. Leia aqui, não, essa cena não está boa, vou trocar, vou substituir, vou reduzir, vou aumentar, enfim. fazer um outro. Segundo tratamento, a gente chama de tratamento. Né? Primeiro tratamento, segundo, terceiro, etc. Então esse processo se estendeu aí por dois anos e tanto, praticamente três anos Enquanto isso a gente estava pensando é, em quem poderia fazer os papéis. É, isso a gente pensava já em conjunto. Né? Quem pode ser o Caio, quem pode ser a Evelina, quem pode ser o Ernesto. Começava a pensar em vários nomes. Em geral, sobram três nomes, não são uma média, mas sobram três nomes para cada papel. Para desses três você finalmente ter um. Porque você convida, às vezes, três atores, mas um deles está disponível, os outros dois não. Não tem outros trabalhos. Não se enquadra no projeto. se enquadra. Tá outra coisa é, de alguma forma você tem que, então, esses três finalistas, entre aspas, né, vamos dizer assim, você escolhe um deles. E eu sempre digo nas entrevistas que, na verdade, eu não escolhi ninguém. Eles já estavam escolhidos. Já estavam, já estavam escalados há muito tempo. E tinha que ser essa gente, não tinha outro. E foi o que aconteceu. Aí, fomos finalmente, depois de 11 tratamentos, né? o 11º décimo, o décimo tratamento foi, foi aprovado. Então, agora vamos começar Aí começamos a falar com as pessoas que poderiam ou não fazer, tá, pessoal técnico, pessoal de produção, e tem também locações. Onde que nós vamos filmar? Como é que eu vou, como é que eu vou ter um, uma ambientação que eu possa chamar de nosso lar sem ter o recurso tecnológico avançado de produzir aquilo tudo em, em computador, que é um processo muito caro. eu não tinha essa condição. Aí começamos a procurar, então tivemos em Itapira no Américo Bairal, o Instituto Américo Bairal de Psiquiatria. As instalações eram favoráveis, eram boas, né? fisicamente o os jardins, as, as edificações, tudo isso era favorável e eles abriram as portas para a gente assim, de uma maneira. A direção espírita lá do local. Né? Então somos muito gratos ao pessoal do anel Bairro. Tudo a favor. E foi assim, com relação a tudo, todos os lugares que a gente escolhia que eram bons para gente, as pessoas responsáveis acabavam cedendo sem, nenhum, sem problema nenhum. E, então, foi tudo muito, muito favorável Mas ao mesmo tempo demorado A gente ficava um pouco e, Em função de tempo Você vai fazer uma sequência que tem que ser com sol Mas chove Chove, para tudo Espera tá? E toda vez que em cinema você fica com a equipe parada Esperando A despesa Porque não está produzindo nada Mas está gastando Você vai aos locais, transporte é caro material, aluguel, locação, porque todo material é alugado, mas profissionais, etc. Então aquilo é, um, é, um, é uma bola de neve. Né? Mas, com, tudo, com todas as eventuais dificuldades, nós ainda assim não podemos nos queixar. Nós fomos muito auxiliados, muito auxiliados. Então nós produzimos o filme com... Com muita alegria, todo mundo que estava participando, ninguém via dificuldade, ninguém questionava nada, ninguém reclamava de nada. Tudo que choveu, nah, a gente para, depois faz. Entendeu? É por aí. Diferente dos atores É, então estava todo mundo, estava muita Havia um ambiente muito bom, de muita compreensão e grandes nomes da arte no Brasil, atores e atrizes fazendo o trabalho por valores inferiores ao ganho normal deles. Por quê? Porque queriam fazer, porque acreditaram na obra. Teve gente que, não, por uma questão de ética, não vou citar porque não é nem o caso, mas uma pessoa famosa. Eu, eu falei, vamos combinar... Ele falou assim, quando é que a gente começa? Quando eu convidei para fazer o filme, ele falou, quando é que a gente começa? Eu falei assim, não, primeiro vamos conversar para ver se eu posso ter você, como quem diz, falar de money. Aí ele falou, depois a gente fala sobre isso, depois a gente fala sobre isso, eu quero saber quando é que a gente começa. Eu falei, não, eu quero saber quanto vai custar. Ele falou, o que você puder, tá bom. Eu <risos> Isso prova o quê? Que a pessoa quer fazer, quer estar naquele projeto. Não, eu quero participar, eu quero participar. Né? Eu acho que com a divulgação da mensagem doutrinária, Paulo, é, muitos artistas que antigamente escondiam, inclusive, o fato de serem espíritas, né, é, vão começar a repensar isso né, e, e começar a querer participar de projetos como esse. Baseado nisso, né? Uh, você já tem novos projetos, o seu filho agora vai nascer dia 14 Você não pode fazer mais nada do que acontecer com ele, não está mais nas suas mãos Então agora pensar na frente né? Como é que está a sua vida, o seu planejamento, o que, que você tem aí na sua cabeça uh, Profissionalmente e dentro da doutrina espírita Tem mais algum projeto para a doutrina? Sim, existe um, é um outro livro do, do André Luiz que é Sexo e Destino é uma obra bonita, é. muito bonito e o conteúdo dele, o, o drama que se passa ali é sempre atual. Hoje acontece na família, né? em muitas famílias, infelizmente. É uma história que também se passa nos anos 50 ou 40, não sei, não me lembro bem agora. Acho que 50, nos anos 50. Mas que eu também na adaptação que eu fiz, eu, eu também já está adaptado. Eu, eu trouxe para a época atual porque os, os, fica mais viável a produção porque o conteúdo é, é, é universal, é compreensível Mas hoje nós temos ah. bastante problemas né? as, as drogas as tesas, Tem, e a, a, a falência da instituição familiar é, que, o filme, que, o, que o livro aborda com uma Exato. qualidade fantástica então nós vamos é, ver se conseguimos viabilizar esse projeto em seguida Demora, sempre demora um pouquinho, nunca é na hora. Né? Mas a ideia é fazer. Fazer, vamos lá, vamos ver. Que bom, parabéns, belo trabalho. E eu espero que o público compareça a, aos cinemas, né? porque esse início de, de, de, de exibição é o mais importante para qualquer projeto. Dias né? 14, 15 e 16, esses três, esses três dias, né? Que são, que é o lançamento do filme 14 mas é os dois dias seguintes também porque será sexta, sábado e domingo é importante que as pessoas compareçam para que o filme ganhe o direito de continuar em cartaz porque se, a, se o público da primeira semana for fraco eles tiram, trocam, botam outro é, ele, ele cai, né? o número de semanas previstos cai e ele não chega a outras praças que ele ainda está previsto. É, é, é, de, é de todas as formas é prejudicial. Então é por isso que a gente está convocando aí as pessoas a comparecer mesmo, maciçamente já nesses três primeiros dias iniciais. E nos ajudem fazendo a, pro, a propaganda. Eu costumo brincar, obviamente dizendo o seguinte, se você gostar, recomende para todo mundo, se não gostar, não fala nada. Manda o inimigo assistir. <risos> Exatamente, é brincadeira. Aí, pessoal do Canal do Bentão, vamos lá. Ó, você está convocado a nesses dias 13, 14 e 15, estar aí no cinema na sua cidade, assistindo e a vida continua. A gente volta já.